de proteger lá no estado dele ou no país dele. Meu pai foi garimpeiro. Meu avô foi na agricultura. Os meus avós vieram do Nordeste no final da década de 60 para a Amazônia em busca de dias melhores. Assim também como fizeram muitos de vocês. Quem está aqui em Manicoré, só quer é ter a condição de trabalhar e sustentar sua família. Por isso, meus amigos, tem uma situação, e eu faço questão de esclarecer aqui, que está acontecendo lá no Rio Manicoré. Tem gente dizendo, levantando a ideia de que se vai criar uma reserva ali. Esqueça que não há a menor possibilidade disso acontecer. Já falei aqui com o Presidente da Assembleia, Roberto Cidade e também falei aqui com o Lúcio Flávio. Nós temos riquezas naturais, nós temos madeira, temos mineral, temos ouro e muitas outras riquezas. Sabe o que é que eu digo para as pessoas que dizem que querem defender a Amazônia e que levantam a bandeira de defesa da Amazônia? Eu digo o seguinte, meu amigo, antes de falar de defesa da Amazônia e da Floresta primeiro tem que defender o povo que mora lá, como é que a gente defende e protege o povo que mora em Manif Tem algum é discurso? Do...